Meu nome é Paulo Nagel, sou do Ceará, de Fortaleza, é, mais um ano aqui com a professora Rita, nesse curso de capacitação. Essa mulher exemplar esse ícone da contabilidade eleitoral do Brasil, uma mulher que é símbolo e tão bem nos representa, que saiu do Nordeste e ganhou o Brasil inteiro e hoje é referência né, em contabilidades eleitorais. Eu acredito que para um profissional de contabilidade de direito que passa um ano eleitoral e não vem a uma capacitação da Rita, ele está perdendo por demais, porque quem tem a oportunidade de fazer uma vez que seja um curso com a Rita, com a professora Rita Gonçalves, esse não deixa mais de fazer o curso. Porque é muito fácil a forma que ela coloca os dados, a legislação, como ela consegue passar a interpretação da legislação para seus alunos. É, assim, algo fácil de entender, de fácil compreensão em tempo recorde. Eu acho que pouquíssimas pessoas conseguiriam, se é que tem alguém, que conseguiria em tão pouco tempo passar com tanta riqueza de detalhes a resolução de cada eleição. Muito obrigado a Rita, Gonçalo, a professora e toda a sua equipe que vem por trás, que a gente sabe do tamanho que é essa equipe dela, juntamente com ela. Meu Muito obrigado por mais uma capacitação, por mais um enriquecimento de conhecimento inestimável que nós estamos levando aqui para o Ceará. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.